Então, assim, eu é, acho que o valor tá mais nisso daí mesmo, assim. Eu lembro que saiu uma, uma reportagem da Veja, eu acho, que era uma galinha sentada no... Ela é linda a capa, galinha sentada num ovo cheio de... É, num, num ninho cheio de ovo de ouro e tal. Os bilhões da galinha pintadinha, né? Eu falei, puta merda, né? olha os negros, né? <risos> bilhões... Entraram lá no social Blade pra ver quanto tu ganhava. Só de adicção os caras assim, Meu Deus! Os números são bilhões, mas daí você vai lá na prateleira, entendeu? Você vai pegar lá o varejinho. Quanto ficou pra Sony News? Quanto é, ficou daí vai, vai, vai decompondo, decompondo cada parceiro, fica so, com a sua parte, tá, sobra um tanto lá pra gente. Aí sobrou um bilhãozinho pra um, foda <risos> É um bom dinheiro, ótimo dinheiro. No, no, não vou mentir, né? Não vou falar que não.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 E coelhinho da Páscoa também Então ah, assim, não faça música é coelho. com coelho é. O problema é com coelho velho <risos> Nunca mais faço música com coelho e, e qual que é o segredo pra é, dominar A mente de milhões e milhões de crianças você, Quando você tá montando Eu vou falar mais tarde no programa <risos> Depois os nossos patrocinadores Mas é porque, pô, não é possível Alguma coisa tem naquela música lá Você sabia o código, a fórmula ah. pra, pra bombar? Não, não, não sabia Porque não. vocês replicaram, né?